Salve, salve pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui de novo com o Professor Max. Tamo aí. E hoje vamos abordar mais alguns assuntos sobre a, a língua britânica ou a língua inglesa, na verdade, né? O vídeo passado foi muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. São dicas muito importantes para quem tá vindo para cá e para quem quer alcançar uma fluência. Para quem quer, é é, inclusive, a gente estava falando sobre subir de cargo aqui, né? É verdade Se você é esforçado e tem uma, uma língua boa, que nem que não seja totalmente formal, mas consegue Sim. se comunicar bem, Sim. você sobe muito rápido, muito é muito bacana o reconhecimento deles. Com é. Ainda mais se eles verem que você está se esforçando que você está estudando, né, que você melhora a cada dia, eles notam o é. um progresso em você Exatamente. e eles falam, não, com certeza é, eu vou investir, né, eu vou acreditar, eu acho que realmente ele vai conseguir chegar a um certo ponto e, e vai conseguir desempenhar o serviço é. melhor do que muitas pessoas. Né? Que, que não se esforçam tanto, é. né? Reconhecimento vem rápido aqui, diferente é do Brasil, né? É verdade. Às vezes é verdade. a gente fica... Eu parava pra pensar nisso quando eu tava numa empresa. Ficava anos e anos lá. Ah, eu tenho que ficar cinco anos para conseguir algum cargo é melhorzinho, verdade. alguma outra coisa. Aqui não, né? É assim, a é rápido. se esforçou, né? É Tem reconhecimento. Com certeza. Então vamos aos tópicos. Vamos lá. Primeiro tópico. Como alcançar a fluência mais rápido ou... Talvez não tão mais rápido, mas de forma efetiva. Sim. Eu acho que, primeiramente, antes a gente entrar totalmente nesse tópico, é interessante entender o que é a fluência, né? Que é, que é muito subjetivo. Né? Fluência é muito subjetivo. Então, o que a gente pode... Só para simplificar, né? Pra gente também não entrar em muita... É, talvez isso. O, o que é a fluência? Quais os tipos de fluência? Talvez? É, então. É porque, assim, a gente considera como uma pessoa fluente uma pessoa que consegue adaptar o discurso. Então, poxa, você consegue falar com o... Com a criança, você consegue falar com uma criança, numa boa, você entende os termos que ela usa, né, são termos até mais modernos, dependendo da idade da criança, você consegue se comunicar com ela numa boa, você consegue falar com aquele cara pedindo dinheiro na frente do prédio, numa boa, sem uma forma, por exemplo, se você vai falar, se você vai falar com com ele de uma forma muito formal, você vai soar muito pedante, você vai soar com uma pessoa que tá, eu tô acima é... de você, você, você entende? Uhum. Então, é um exemplo, né? E quando você vai na entrevista de emprego, você consegue falar de uma... Impressionar, a ideia é essa. Quando você vai numa entrevista de emprego, você tem que impressionar. Você tá se vendendo. Exatamente, a pessoa espera que você consiga ter uma performance melhor, ainda mais quando, quando você trata de comunicação, né? Então, às vezes, a pessoa está esperando alguém... Até empregos, sei lá, até em cleaning, por exemplo. Ah, pô, tá bom, você tem um inglês legal, vou fazer cleaning. Ok. Você vai na entrevista, quando o cara vê o teu inglês, você fala, cara, não, não dá, velho. Você vai ser o supervisor da galera aqui. É. Puf. É. Entendeu? Que a maioria não fala. Não Exatamente. Exatamente. Pô, você vai ser o supervisor, porque eu acho que realmente você consegue. Legal. Trabalhou um pouquinho nisso aí, você viu que tá legal e tal, parte pra outra. Entendeu? Enquanto você estiver estudando, progredindo, melhorando cada vez mais, cara, não tem segredo. Estudou, tá conseguindo desenvolver legal. Investindo em você, tanto em línguas quanto em qualquer outra coisa, qualquer outro curso que você quiser fazer, hum. né? As oportunidades aqui são imensas então assim, tranquilo, tem, tem, tem que não dê aquela desculpa, ah, não tenho tempo. Essa desculpa é, é clássica. É história pra boi dormir, é você tem tempo e é preguiçoso. <risos> Exatamente. É. Mas essa, essa é clássica, ah, não tenho tempo, né? Sempre não tem tempo. Então, é, eu sei que trabalhar é muito importante aqui, quando você chega, é, Pô, senão você não paga as contas, senão você não mora, acontece nada, né? Então você tem que trabalhar, ok, eu entendo isso, mas esse teu investimento, investir em você, é uma coisa que nunca ninguém vai tirar de você, é. né? Você pode perder a tua casa, sei lá, mas nunca ninguém vai tirar o teu, o que você investiu em você, o que você sabe, né? Então, e claro, você vai conseguir sempre coisas melhores, não tem, não tem como, ainda mais aqui, né? ainda mais aqui. Se você estuda, se você se dedica, o progresso é natural, não tem como você regredir, né? Não tem como você regredir. Só se você quiser. Só se você quiser, exatamente. Então, esse lance da fluência é mais ou menos assim. né? Você consegue adaptar seu discurso em situações variadas. É, você é uma pessoa que se comunica bem. Não tem como falar que você não é fluente na língua. Né? Agora, se é uma pessoa que você... Só, igual a que a gente estava falando no vídeo anterior. É, você fala como um, uma pessoa não tão educada aqui em Londres, por exemplo você se comunica daquela forma, não dá pra falar que você é fluente, porque você não consegue se, se adaptar adaptado. em situações diferentes. Você pode até se comunicar muito bem naquele dialeto, se uhum. você fala o dialeto. Não exatamente que você consegue uhum. é, é, é, discorrer sobre algum assunto quando você estiver conversando numa entrevista, numa, numa, ou, ou você vai numa reunião, por exemplo, e você tem que falar, e você vai falar com som de F, thank you, thank you. Não. É. Aquelas coisas que a gente falou no vídeo anterior. que vocês ouviram Então, é mais ou menos isso. Então, se você consegue... E pelo menos um pouco, tá? Também não precisa ser o cara ultra, mega perfeito, como a gente disse. Ninguém está tá sempre perfeito. aprendendo. Sempre está aprendendo. Né? Então, se você consegue adaptar legal, falar com pessoas é. diferentes, em situações diferentes, você pode se considerar pessoa Inclusive, você, você falou de conversar com, com pedinte. É. Aqui é muito comum você passar por um é. pedinte e o cara tá lendo um livro. Verdade. Então, exatamente. não é porque ele é pedinte que ele não, não, é, não. é burro e não sabe nada. Né? É, exatamente. O exatamente. Não também, né? exatamente. Não, você também não, não. Você não vai falar Com um índico, cara, nada a ver. É. É. Depende muito de, de, de, de. É que é aquilo, né? Você chega para conversar e você vai analisando como que está acontecendo a conversa. Sim. E aí você vai mudando Sim. o seu discurso. Entendeu? Então, muitos talvez não tiveram a oportunidade de estudar e aí eles vão falar o um inglês com aquelas palavras, com aqueles vícios, né, linguísticos, ou não, às vezes o um cara é super culto e assim, fez uma escolha errada, né, é. e foi parar lá. Mesmo assim, ele pode ser um cara que tem um inglês muito bom, muito bom é. né, pode ser um imigrante que tem um inglês muito bom, né, então é aquilo, sempre adaptar, está conversando, analisa como é que tá o discurso e vai adaptando, né, para você poder se comunicar de uma forma legal, uma forma confortável, como eu disse, tem que ser confortável, é. tem que ser uma coisa legal para todo mundo. Conversa assim, né? Esse bate-papo é legal. Quando você fica confortável com alguém, você fica horas lá conversando e nem vê o tempo passar. Verdade. Né? Tá, então linkando, hum. talvez linkando os dois tópicos, a, das dicas de como estudar e como alcançar. Verdade. Como que a gente consegue alcançar essa fluência de forma é. efetiva? Então, é, sem dúvida nenhuma, você tem que estudar bastante, se dedicar. né? É, e claro, desenvolver algumas estratégias. Isso é muito único de cada um. E é claro que... Se você tem um professor, ele pode te ajudar muito nisso. Né? Então ele pode te dar ali qual é, qual é a direção para você seguir. É, uma coisa que eu falo, falando das minhas aulas, uma coisa que eu faço com os meus alunos na primeira aula é a gente bolar um plano de estudo, por exemplo. Né? Então, eu vou saber mais ou menos como é, que é a rotina do aluno, ele me conta qual é a rotina dele. E a gente vai bolar um plano de estudo baseado na rotina do aluno. Então, eu falo, ó, aqui, ele fala, por exemplo, Ah, ah Tietchan, eu termino, eu termino o trabalho e eu venho embora. Ah, legal. Você pega o quê? Eu Vou de trem e embora, tá? Quanto tempo você fica no trem? Ah, eu fico uma hora. Pô, legal. O que dá para você fazer? Você pode baixar o livro, né, Em PDF, qualquer PDF reader você uhum. consegue ver, né? Um livro, por exemplo, um livro ou alguma outra coisa que você quer ler. Ou acessar um site, né, Você pode acessar um site de notícias em inglês, por exemplo. Né, tem vários sites que que ajudam o um aluno iniciante, né? E tem uma coisa muito importante. Que essa é uma dica legal, assim, no, você que Claro, até até você que é avançado, está estudando ainda, se possível, nunca leia sem áudio. Você sempre tem que ter a referência de como as palavras são pronunciadas. Hum. Isso é muito bom. Isso é, um, isso é uma coisa que muita gente às vezes lê, né? Ele tá lendo, ó, ah, quero ler livro. Vai ler o livro sem ter a referência do áudio, você vai ler errado. É. Eu tenho um, um, um caso com aqui um, um aluno. É... E essa, na verdade, ela não era minha aluna, mas ela foi repor comigo, né? E aí ela chegou na aula tal, e a gente tá passando a lição, e ela falou, Telepon. Eu falei, Telepon. Ah. Assim, nem em português é Telepon. Hum. Mas ela viu o PHzinho ali e ela achou que, que ela teve bem. ela teve contato com a palavra, sem ter referência de áudio, uhum. e ela falou, Telepon. Ficou. Então, fossilizou essa palavra para ela... Cara, então, para tirar foi difícil. Durante a aula eu, eu expliquei certinho. Você pode, pode parecer uma bobeira, mas é uma coisa que fez muita diferença. É. Né? Então por quê? Porque ela teve contato antes de ter uma referência de áudio. Né? Por, por exemplo, a criança quando ela aprende, ela aprende a falar ou escrever primeiro? Falar. Falar, ela ouve né? é. e reproduz. Né? A gente também deveria ser assim. É claro que a gente é alfabetizado, então a gente usa tudo isso. O adulto aprendendo, ele já é alfabetizado, então a gente usa isso em favor do aprendizado. Pô, legal, já tá alfabetizado, sabe as letras, tudo legal. Então, né? Mas essa ideia de ler sem ter a referência não é legal. Porque você vai é. fossilizar muito o erro de pronúncia, depois para tirar complicado. Então, no caso, assistir um filme com legenda em inglês. É muito bom. É muito legal até pra você, poxa, legal essa palavra pronunciar assim. E uma coisa interessante a respeito do inglês e do português, a gente a gente chama, né, é, o inglês de uma de uma língua não fonética. Por quê? Se um se um estrangeiro, por exemplo, ele aprende o alfabeto é, em português, ele vai conseguir ler as palavras, cara. Ele consegue ler as palavras, sempre problema nenhum. Se ele aprender certinho o alfabeto, ele vai na hora que ele for ler uma palavra em português, ele vai conseguir ler. O mesmo não se aplica em inglês. Mas, o cara sabe. Se você sabe o alfabeto inglês de cor, vai ler a palavra. Diferente. Uma coisa que tem que acontecer é o seguinte: você está estudando inglês, tem que ser uma coisa prazerosa. Línguas, né? Tô falando línguas em geral. Você está aprendendo qualquer língua, tem que ser uma coisa prazerosa. Né? Então, fica tranquilo. Passou algumas palavras ali que você não entende? Ok. Calma. Se você conseguiu, durante o filme todo, pelo menos cinco palavras, tá ótimo. Imagina quantos filmes você pode assistir e quantas cinco palavras você pode, você pode absorver. Então, então, não se prenda a uma palavra. Não, cada palavra eu tenho que parar. Pra ler também. A pessoa tá lendo, cada palavra eu tenho que parar. Não, não faz isso, isso é muito chato. Isso é muito ruim. E aí te traumatiza. É. Né? Então não é legal. Perde o prazer do filme, Total, né? total. Perde o prazer do filme, você, você vai falar, ah, não entendi nada, ah, não quero mais assistir. Aí você passa pra, pra português e dando tudo. Entendeu? Desiste disso. Então agora. desiste, exato. Entendeu? Não tem que ser uma coisa legal. Vai numa boa, não, não seja tão duro com você mesmo. Né? Se respeita também. Tem, tem um limite, né então claro, sempre tenta ir além, sempre tenta arriscar mais, né mas se respeita bastante, que, que, que isso pode trazer bastante benefício. Então, é, essa é uma das dicas né? que que eu, que eu deixo, assim que eu acho que é importante. O que faz, na sua opinião, uma pessoa vir para cá, tanto brasileiro quanto latino, que eu já vi hum. muitos, Sim. ficarem aqui 10, 15, 20 anos e não falar nada em inglês? É, é complicado. É claro que assim a gente tem, sempre tem que entender Qual é a dificuldade da, da pessoa Existem casos de casos né? Não dá pra falar que todo mundo é preguiçoso Por exemplo né? Uma boa parte, mas não dá pra generalizar é, é, Cada caso é um caso Às vezes é, as pessoas realmente, realmente não tem tempo é, Realmente não tem tempo Ou vieram super traumatizadas E é uma coisa psicológica que você tem que tratar é, Com bastante cuidado né? então, Eu pego alunos de vez em quando que, assim, que são totalmente traumatizados Aluno com síndrome do pânico ah, não, não posso sair e tal. Poxa, é que isso então? É legal você entender isso, né? Você saber como levar, ó, oh, então, vamos fazer assim, ó. Quando a gente está fazendo o plano de estudo, a gente fala, ó, oh, então, tenta arriscar um pouquinho mais. No final de semana, quando você tiver um tempo, vai até o mercado, tenta falar com alguém, né? Então, tenta presta atenção nas pessoas conversando, vai para uma praça, fica tranquilo, vai olhando as pessoas conversando, vai vai tentando, né, ficar mais tranquilo. Ao redor dessas pessoas e tal Então é uma coisa... Pode... Tem um tratamento psicológico É, exatamente né? o é. é o que a gente fala, né O professor é psicólogo, né, cara Porque assim, eu já ouvi cada coisa de aluno, cara Ele se abre mesmo, assim, sabe Conta mesmo, sabe é... E assim, é muito legal você ver Porque esse respeito, né Essa confiança, né Com o professor Então é legal a gente trata com bastante cuidado Porque é aquilo Cada cada pessoa tem um caso diferente, né Mas, é como eu falei, são bem específicos mas aquela galerinha que, ah não, não tem tempo, ah não, não deu, ah não, ah não dá não, ah não, para, vou parar o curso, por quê? Ah então não tem tempo. Então essas coisas você tem que, você tem que é. prestar bastante atenção. Né? É, e então, eu acho que é muito importante a pessoa fazer uma autocrítica, né? Sim, eu não certeza. tenho tempo realmente, será que eu não estou sendo preguiçoso? Exato. Tá, se eu decidir, tá, não tenho tempo ou eu tenho tempo e não quero estudar? aqui com as consequências. Exatamente. Porque depois você não pode reclamar que está preso a um serviço, não pode mudar é de serviço, você não sobe de cargo. É verdade. Né? Então, tudo é aquilo. Uma é aquilo, um exemplo, vou dar um exemplo bobo, vai. Sei lá, você tem dois empregos, por um exemplo. Você consegue pagar o seu aluguel, suas contas com um só. Por mais que não sobre muito dinheiro, tenta. Porque aí você consegue pegar esse tempo do outro job e você conseguir estudar. Ah, não, mas eu vou perder dinheiro a longo prazo então isso vai ser um investimento para você você vai investir em você tem coisa melhor do que se você investir do que em você mesmo? É. não tem, né? o é melhor investimento que você pode fazer então, exatamente ainda mais aqui é o que eu falo aqui as chances são maiores é fato não tem como escapar disso então aqui você tem você pode ter é, muitas oportunidades de emprego e aí você vai escolher o melhor, é lógico só que, poxa, se sobrar um tempinho ali para você investir em você para você fazer um curso vai ser lindo né? vai ser perfeito então, é isso que você tem que... que, é, o que é o que o Tiago falou. Faz uma autocrítica. É. Pera aí, calma. Senta, fala como é que... Né, se tiver com a sua esposa, ou você está sozinho, eu não sei... Ou, senta e fala, não, calma, que, como é que a gente está conduzindo a situação aqui? Só que a gente só tá trabalhando? Tudo bem que a gente pode estar tá juntando um dinheiro, mas e aí, e a gente? E o nosso intelecto? Né? Como é que a gente está trabalhando isso? Eu acho que se está em casal, é até mais fácil. Uma vez eu falei para um amigo meu, Pega meia hora antes de dormir, ao invés de ficar os dois ali no whatsapp, perdendo tempo. Fato. Meia horinha, vamos ler, cada um ler uma página, fato, ler em voz alta. Fato, fato. Coisa simples, rápida e por dias, imagina durante um ano, todo dia você uma página. Nossa, é, então é muito cômodo, ainda mais, imagina, eu vou pro meu trabalho, não tem ninguém enchendo meu saco, não preciso interagir com ninguém, não preciso falar com o cliente, não preciso fazer nada, vou pra minha casa e acabou. Então a pessoa passa 5 anos, 10 anos nessa vida. né e aí, só que aí no final desses 10 anos, de 5 anos, qual que foi a contribuição que você é. fez a você mesmo? Aí decidi voltar para o Brasil. E aí, aprendeu a falar inglês? Não. Nossa, mas você ficou 10 anos lá, não aprendeu? Exatamente. Imagina você vai na Imagina você vai em entrevista de emprego, né? É, tá, agora né? eu vou arrebentar. Eu morei é. 10 anos na Inglaterra. Show. Cara, que eu legal. Vou falar inglês então. Isso, claro, você morou 10 anos. <risos> eu posso fazer uma entrevista em inglês com você? Então, é, meu inglês é básico. Próximo. É, é exatamente. É isso que vai acontecer. Entendeu, uma pessoa que morou sei lá, mais de dois anos aqui e não fala nada, cara, tem alguma coisa errada. É. Então a pessoa vai perceber isso, falando, ele não deve, não deve ser tão esforçado. Se eu ensinar um trabalho pra ele, talvez ele não vai pegar tão facilmente. É. Então, passa muitas coisas na cabeça é. do empregador. Agora, a questão do intercâmbio é interessante também. Tem muita gente que tem o um inglês, não fala nada. Ah, eu vou pro, pra, pros Estados Unidos, vou pra, pra Irlanda, vou pra Inglaterra pra ficar um mês. Então... Pensa um pouquinho. Eu sei que, às vezes, é muito mais caro, né? Mas, se a gente for analisar, para um aluno básico, o mínimo é um ano. Para ter resultado... Para ter, um ter resultados. Um intermediário, seis meses, oito meses. Um avançado, três meses, a seis meses. Né? Para poder usar tudo aquilo que aprendeu, ah. para poder reciclar muita coisa. Né? Então... Pensa bem. É claro que é muito caro. Você pode falar, não, é muito caro. Pode um pouquinho que... mais dinheiro faz um intercâmbio um pouquinho mais Mas longo. Um intercâmbio mais longo. Porque Entendi. eu acho assim que também, também é fato, se você vir para cá, vai aprender aqui, vai ficar, colocar um iniciante, vai ficar um ano. Uhum. Aqui vai aprender, claro, se a pessoa se esforçar, porque tem muito brasileiro. Lógico. Então, aprendeu fato. na escola, saiu, vai praticar. O tempo fato. todo você vai estar vendo, placas, tudo, né? Fato. Em inglês. Exato. Então, você Exato. aprende muito mais rápido, vale é muito mais a pena. Fato, exatamente. Então, é porque às vezes, o que eu vejo, pelo menos o que eu vejo, é que... Tem muita gente que usa o intercâmbio como desculpa para conseguir o visto para fazer turismo. É. Se esse é, esse é o teu ponto, você quer fazer turismo, na verdade, você está indo só a desculpa para estudar, ok, é. beleza. Agora, você vai realmente estudar, Cara, você tem que se dedicar muito. Tem se dedicar. Você tem que focar. Eu vou estudar, dessa vez aqui eu vou estudar. Depois eu venho uma outra vez para fazer passear. turismo, para passear. Ou deixa o finalzinho do intercâmbio para passear. Exato. Ah, pode veio para estudar, estudar. Estude. Agora, se for só por status, ah, eu viajei, fiz é, intercâmbio. Fiz um intercâmbio. Aí você faz o intercâmbio e volta sem falar nada. O tiro vai sair pela culata, né? Exatamente. Então, só gastou grana. É. Entendi. E se alguém tá, no, tá vendo agora o vídeo, tá no Brasil quer fazer aula com você, tem como? Ah, tem, sem problema nenhum. Né? É. É. A minha empresa, na verdade, está aberta no Brasil também, né? Então quem quiser fazer aula é só entrar em contato. Pode curtir a página, né? Curte a página que vai ter o link aí para vocês. Curtem a página me... e pode me mandar mensagem, a gente conversa sobre tudo. Eu posso emitir a nota fiscal também para vocês, né? para quem tem reembolso, por exemplo, da empresa. Né? Ainda mais que está em São Paulo, posso emitir a nota e, e vocês podem receber o reembolso Legal. da empresa também. É tranquilo. Né? E quem estiver aqui, óbvio, que também pode fazer Raul, né? sem problema nenhum. É só curtir também a página e falar comigo aí as mensagens. É tranquilo. Legal. Então, super fácil, super fácil. Tô é no, isso aí. online sempre. É nóis. Muito obrigado Max por enquanto Valeu, Espero que vocês tenham gostado desse vídeo A gente vai seguir com algumas outras ideias aí Sempre dando dica pra vocês e Espero que vocês tenham aproveitado Um abraço e até o próximo Oi, vídeo De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol é o professor Max? De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio vida me ensinou a lutar pelo que é meu e aí, galera,